Minha filha, eu ainda tô com a caixa da raposa na mão! O cálice sagrado! Onde está o cálice? O lá yeah. uh -huh. Não, não! Nós estamos no meio de um jogo Então cala a sua boca E não levanta essa bunda da cadeira Alícia, eu acho que você já bebeu o suficiente Ai. Oh. Você lembra como era, não? Como a gente se olhava e saia é do restaurante em meio de jantar Pra correr pra casa e subir direto pro segundo andar Às vezes a gente nem se aguentava E você estacionava o carro lá no final da Vai. rua Relaxa, Lucas! Vai um <risos> Não! Ai, será que ele vai voltar algum dia? Não! Eu tô tão, tô cansada, tão cansada, cansada, De Lizzy, Yeah. Yeah, Pesada até pra gente Tá legal, Adams, eu tentei Eu pensei, tudo bem, as crianças se gostam Vamos dar uma chance Mas vocês Vocês são todos malucos Você tem uma casa Onde não devia ter casa nenhuma O um mordomo Que é o um zumbi E o um cara Que namora com a lua Mas eu não queria que estamos namorando aí. Nós somos gente simples. Não estamos acostumados com o estilo de vida sofisticado de Nova York. Então, com a sua licença, nós estamos de saída para América de verdade, para o jogo da verdade. Lucas, ajuda sua mãe a sair de cima da mesa. Lucas, você tinha razão. Razão sobre o quê? Obrigada mesmo assim, papai. Obrigada porque. O jeito de terminar o ato? Na verdade, sim! Mas nós não podemos deixar os nossos convidados ir embora! Então, tragam-me uma tempestade! Eu amo o meu trabalho! É uma tempestade! Não vamos conseguir chegar ao carro! Jogar o jogo... Ah!